Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar ou a modelar uma cabeça de águia em 3D utilizando o programa Autodesk 3DS Max. O tema dessa aula foi um pedido feito pelo nosso amigo Fernando, que inclusive já é inscrito aqui no nosso canal de carteirinha, já nos acompanha há muitos anos. Então já deixo aqui o nosso muito obrigado ao Fernando por entrar em contato e fazer essa solicitação, esse pedido. E também já deixo um abraço para todos vocês que sempre estão aqui nos apoiando no nosso canal, tá bom? Então fica aqui o nosso, nosso abraço para vocês e vamos começar a nossa videoaula falando um pouquinho sobre as referências. Gente, toda vez que você se propõe a modelar qualquer coisa que seja, tá? não importa qual seja o modelo, busque o máximo possível de informações sobre aquele modelo. Se você, por exemplo, pretende modelar, sei lá, um, um trator, né, uma máquina, você precisa entender como funcionam as peças, como são as ligações, pelo menos a parte externa, para que você possa fazer o um modelo 3D. Eu conheço muitas pessoas que fazem modelagem de cabeça. Então, simplesmente imagina, ah, eu vou fazer um, um avião, né? uma aeronave bem bacana, e começa a fazer a asa, começa a fazer toda a parte dos bancos, e depois acaba desistindo, porque não sai como ela esperava, não teve um planejamento. Então, deixa deixo essa mensagem para vocês. Tá? Toda, toda vez que você pensar em fazer alguma coisa, comece primeiro a conhecendo aquela coisa. E é justamente o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos conhecer o nosso modelo 3D nessa primeira aula, e eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza, você pode até comentar aí se não der certo, mas eu tenho certeza que no próximo vídeo, na hora que a gente começar a modelagem 3D, você vai sentir muito mais facilidade, simplesmente porque você já reconhece tudo o que eu falei durante essa videoaula, tá bom? Então vamos lá! Primeira coisa, nós vamos separar as nossas referências. Então, já separei aqui, fui lá no Google Imagens e peguei várias imagens de águias. Tá? Vocês podem fazer a pesquisa lá com o termo águia, ou águia americana, águia careca e assim por diante. E eu peguei fotos que focam mais na cabeça dessa águia, porque o nosso objetivo é modelar a cabeça da águia. Então, para que, que eu vou ficar pegando fotos do corpo? né? Mas ainda assim não é proibido, eu posso pegar algumas fotos do corpo dessa águia. Eu posso pegar ela né, levemente olhando para a direita, para a esquerda, enfim, eu posso pegar outras posições que eu possa utilizar durante a modelagem para definir como será o pescoço da águia, por exemplo. Né? Qual será a posição inicial dela? Será uma posição de voo? Será uma posição estática, onde a águia estará em pé em alguma coisa? Enfim, né? nós temos que buscar o máximo possível de informações e por isso as imagens são importantes. Aqui também ao lado, vocês vão notar esse, esse ícone aqui, que é de um aplicativo chamado PureRef. Nesse aplicativo, nós conseguimos organizar as imagens e meio que trabalhar como se fosse um quadro negro. Então você pode, a todo momento, vou abrir aqui para vocês o aplicativo já com as nossas imagens. Vamos maximizar aqui né, também. E aqui nesse aplicativo, eu organizei todas as imagens de forma que eu possa buscar aqui todos os detalhes. Então... Eu consigo ver aqui, por exemplo, como é a parte de dentro do bico da águia. Eu consigo ver aqui que nos olhos, observem esse detalhe aqui, né? Muitas pessoas quando vão modelar, fazem isso aqui redondo. Mas observem que assim como nós humanos, aqui na, no olho da águia tem essa voltinha aqui, né? Isso tudo é informação que nós podemos utilizar durante a modelagem. Então, vejam que pegar essas informações nunca é demais, tá? Bom... Aproveitando aqui para observar nas outras fotos, aqui eu tenho a águia com uma leve perspectiva, aqui eu tenho a águia já em voo, né, já com o pescoço esticado para frente. Então observem que as várias imagens vão nos ajudar muito na hora de identificar tudo isso. Outra coisa que nós pegamos muito nas, nas referências são as proporções. E aí cai mais uma coisa que as pessoas né, acabam... É, Meio que batendo cabeça, né? Que a gente fala, tem dificuldade. As proporções, quando eu falo de proporção, é a dimensão entre as partes do modelo 3D. Então, quando você olha para essa imagem e você percebe as proporções, você tem mais facilidade na hora de modelar, tá? No caso dessa imagem aqui, eu posso dizer para vocês o seguinte. Digamos que nós começamos a modelar pelo olho dessa águia. Então... Foi lá e criei uma bolinha, que seria o olho. Agora eu tenho que criar, por exemplo, o bico. Né? Qual que é a distância entre o bico e o olho? Eu posso definir aqui visualmente como se fossem dois quadrados. Então vejam que da ponta do bico até o olho, claro que essa imagem aqui tem uma perspectiva, mas da ponta do bico até o olho eu tenho aqui dois retângulos, tá? mais ou menos do mesmo tamanho. Outra coisa, imaginem linhas. tá? Toda vez que vocês forem modelar, imaginem linhas. Aqui no caso, a boca da águia, né, o, o final do bico da águia, termina no final do olho. Então, eu consigo criar aqui algo bem proporcional quando eu observo isso. Tem pessoas que vão criar a boca até aqui, mais ou menos, né? o bico. Mas aí acabam errando. Lá no final, o modelo não fica realista. Por que, que não fica realista? Porque a pessoa não criou as proporções corretas. Então, na hora que formos modelar o bico, eu nem vou precisar falar com vocês, porque como você viu essa videoaula, você vai saber. Olha, o Daniel tá puxando o bico até ali do lado do, do olho, né? Então, você vai entender que a proporção do bico, aqui o final do bico é até, na, digamos que no final do olho, né? Apenas como referência, tá? O buraquinho aqui do, do bico, esse buraquinho da, da respiração do bico, né? é da mesma proporção que o olho. Se vocês observarem aqui, ó, a bolinha do olho, seria a, aquela parte né, da íris ali do olho, é da mesma proporção do buraquinho. Então são informações básicas? São. São informações básicas, não deixa de ser. Mas algumas pessoas não percebem isso. Né? E como não percebem, acabam criando modelos desproporcionais e lá no final, o resultado final, fica realmente um pequeno desastre. Tá? Bom... Continuando aqui, né? observem que as águias possuem uma leve diferença e isso é natural, né? a natureza ela nunca é exatamente igual. Né? Outra coisa também, deixe-me ver aqui nessas outras imagens, essa imagem aqui é linda, né gente? Dá uma olhada. Olha a, a, a centralização dessa fotografia, né? o artista aqui conseguiu pegar uma simetria perfeita dessa imagem. E nós, é claro, vamos aproveitar ao máximo essa simetria. E nessa simetria aqui, mais uma vez, observem que aqui nós temos um retângulo fechando o bico exatamente na parte do olho, lá da nossa águia, né? Como a cabeça da águia está levemente inclinada para frente, eu não consigo ver muitos detalhes aqui nessa imagem, mas é uma imagem fantástica, né? Enfim, outra coisa que eu consigo pegar aqui nessa informação a cabeça da águia ela não é um quadrado aqui exatamente, ela é um, uma espécie de um triângulo. Então isso aqui vai fechando né, para trás. Vejam que mais uma informação importante para a gente modelar. Tá? A cabeça da águia é como se fosse um cone. Então mais ou menos aqui, só para a gente poder entender, eu vou desenhar aqui com o mouse mesmo, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Então isso aqui mais ou menos fecha na, na forma de um cone. E o restante das informações aqui, eu acho que vai ser durante a modelagem mesmo. Então, nós temos essa parte do bico aqui, que é mais arredondada. Né? Temos essa elevação aqui na frente do bico. Essa pequena, esse pequeno desnível aqui também é muito característico da, da, dos bicos das aves. Né? Enfim, aqui nessa imagem também, eu percebo um leve recuo em relação a, ao bico da águia. Então, ela vai começar, digamos que aqui um pouquinho antes, tá? Não exatamente como aquela imagem que está numa perspectiva, né? Diga-se de passagem, mas vai começar um pouquinho antes. Aqui também dá para ver isso, né? Ela está um pouquinho recuada em relação ao olho da águia. Bom, pessoal, aqui nós já entendemos, né? Já configuramos as referências, já sabemos como são os detalhes dessa águia. Agora eu preciso pegar essas referências e levar lá para dentro do 3ds Max. Então vamos minimizar aqui o nosso programa. E aqui, na nossa pasta de referência, eu já configurei duas imagens. Uma imagem chamada front e uma imagem chamada left. Como que eu cheguei nesse resultado né, de ter essas duas imagens aqui? Vamos abrir ambas. E vejam que eu tenho a imagem perfeitamente alinhada. Sendo que o bico está alinhado com o bico, a ponta do bico está alinhado com a ponta do bico. Aqui a boca, né, o, bico da, o final do bico da águia também está alinhado. Então, observem que nós temos um bom alinhamento, embora sejam é, personagens diferentes, sejam águias diferentes, que tá? são fotos diferentes. Aqui no Photoshop, eu abri essas duas imagens e nessa segunda eu tive que fazer uma pequena inclinação. Então, observem que a imagem inicialmente né, estava nessa direção, inicialmente ou originalmente estava nessa direção, e eu tive que fazer essa inclinação. Por quê? Quando eu coloquei aqui uma imagem acima da outra e redimensionei também, né, para poder ficar aqui no mesmo tamanho, um olho sobre o outro olho. Então, observem que na parte do, do olho da águia aqui, um olho está exatamente sobre o outro, né? Então, exatamente nessa área aqui, nós temos os olhos encontrando na mesma proporção e aí eu fiz aqui a inclinação dessa imagem. Pegando aqui a nossa régua, CTRL R aqui no Photoshop para mostrar a régua, eu vou clicar aqui nessa régua acima e vou descer, tá? vamos puxar uma, uma linha guia. Vou parar a linha aqui bem na ponta do bico aqui da nossa águia. Quando eu comparo essas duas imagens lateralmente, vou abrir aqui o nosso documento um pouquinho mais, coloco essa imagem aqui do lado, vejam que o bico dessa águia está na mesma posição. Descendo aqui a linha para o olho da águia, por exemplo, vejam que está na mesma posição. Para esse buraco aqui de, de respiração do nariz, aqui, seria, né? eu não sei como é que chama, tem um nome específico, mas como eu não sou especialista na área, eu não sei. Mas enfim, esse buraquinho aqui do bico, observem que está na mesma direção. Então foi necessário que eu inclinasse essa imagem para que ela acompanhasse a proporção. E depois eu continuei simplesmente recortando o documento aqui em proporção. Ou seja, fiz um recorte aqui para ficar a altura e a, larg a largura iguais, né? 1080 por 1080 Preenchi com fundo escuro. Deixei as duas imagens bem ampliadas aqui também. Para a gente poder deixar bem, bem claro aqui né? como que foi o resultado. E com essas duas imagens nós vamos utilizá-las para as referências lá dentro do 3ds Max tá? agora voltando a atenção dentro do 3ds Max para configurarmos essa referência vamos abrir lá o programa do 3ds Max está logo aqui no programa 3ds Max vamos criar um plane pressionando o botão CTRL vou centralizar esse plane exatamente aqui no meio do nosso grid para isso pegamos a ferramenta Select e Move clicamos com o botão direito do mouse nele e vamos zerar os valores aqui para que o ponto pivô, ou ponto de, de orientação do nosso objeto, seja alinhado ao centro do grid. Então vejam aí que eu consigo alinhar perfeitamente. Puxo esse plane para trás, por enquanto, vejam aí que o plane já está no fundo. Vou deixar um pouquinho mais alto que o grid também. Botão F4, vamos tirar os segmentos desse plane. E agora vamos arrastar uma imagem para cima desse plane, que pode ser a vista front, né? Já que nós estamos aqui na vista front. Então, pegamos a imagem front e carregamos aqui no nosso plane. Agora eu vou criar uma cópia pressionando o botão Shift. Vamos rotacionar um total de 180 graus, ou 90 graus aliás, né? 180 seria meia volta. Então, 90 graus, vamos rotacionar aqui pegando a ferramenta Select and Rotate. E vamos rotacionar aqui um total de 90 graus para rotacionar 90 graus exatos travamos aqui o snap angle para girar de 5 em 5 graus e vou colocar aqui 90 graus agora posiciono aqui do lado vamos carregar mais uma imagem de referência então pego aqui por exemplo a vista left e carrego aqui na nossa imagem e para finalizar eu quero ocultar a face de trás da nossa, do nosso modelo 3D do plano que está recebendo a referência então, para ocultar essa face de trás, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Primeiro eu tenho que selecionar aqui né, as duas, os dois modelos. Clicar com o botão direito do mouse. Object Properties. Propriedades do objeto. E vamos marcar a opção Backface Kill. Clicamos em OK. E a face de trás não vai aparecer, somente a face da frente. Terminamos aqui mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Na próxima aula nós vamos começar a parte da modelagem 3D da cabeça dessa águia e é claro, eu vou contar com que vocês tenham visto essa aula e compreendido as explicações da proporção, as explicações da configuração da referência de forma eficiente como vocês viram aqui com o Backface Kill, e também outras dicas que eu passei durante esse estudo. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo aqui do site GFX Total.